Muito bem, gente. Estamos em São Sebastião do Paraíso hoje. E olha aqui, encontrei um amiguinho aqui praticamente dentro da cidade. mas um peãozinho aí, ó. É que olha o. Olha o gado, ajuda aí o papai aí a, a trabalhar aí na, olhando as criações, inclusive aquelas lá, ó. Pessoal que tá vendo aí, ó. Algumas cabeças de gado aqui em Paraíso. É, como é que é teu nome, amiguinho? Luan. Luan. Você tem quantos anos? 15 15 anos Já trabalha com isso, de, de quanto tempo? Faz uns 4 anos Ó, oh, desde novinho então, e já foi criado aí em cima do cavalo e. Já. Legal, e. e pelo jeito faz o que gosta é. Tira leite também? Não, né? Eu não, mas minha irmã de 5 anos 5 anos não, né? 8 ah. anos tira <risos> Rapaz, 8 anos Ah, que legal, e ó é, é um casalzinho só, você e sua irmã só é. Você vem, vem vem pra cá em cima desse cavalo aí pra vigiar os, os gados do pai, né? É. Olha ali gente, ó, ó, ó os gados lá, ó Estamos dentro da cidade aqui, ó, dá a impressão que você tá no sítio Mas é dentro de São Sebastião mesmo Aí encontramos aí que esse rapazinho, até ele assustou com a gente pensando que era fiscalização da prefeitura mas somos de Ribeirão Preto, né? Estamos aqui fazendo aí apenas umas filmagens aí pro canal. E você tá de parabéns, o garoto? Tá de parabéns aí. É, o seu pai, eu tenho certeza que tem muito orgulho dos filhos que tem, porque na cidade grande hoje, ao invés de rapazinho igual você trabalhar, ele já tá aí perangulando, vagabundando, vendendo droga aí pra tudo quanto é lado, dando trabalho pros pais. Seu pai aí, se for se ver esse vídeo aí algum dia... Eu não conheço pessoalmente, mas receba aí o um, nosso abraço. E que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Continua firme aí, seguindo aí os conselhos do seu pai e da sua mãe. Que você só tem a ganhar, porque a Bíblia mesmo é, nos garante isso. O filho que honre pai e mãe, honra pai e mãe, ele terá vida longa na face dessa terra. Tá bom, garoto? Uhum. Tá, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado aí pela autorização para a gente filmar você aí e colocar lá no canal, tá bom? Uhum. Tá? Quer mandar um abração aí pros amigos aí? Você vai aparecer na internet. É. Ah, todos meus amigos, né? Tá certo, então. Forte abraço. Deus te abençoe grandemente. Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Saudade do sertão. Estamos aqui em São Sebastião, do paraíso. Olha aqui o que nós achamos aqui na beira da cidade. Olha, coisa linda. E pelo jeito tudo mansinho né olha só pastando é sábado à tarde olha aqui muitas muitas mesmo para quem gosta da do sítio é, eu vim descansar aqui no lugar certo né olha as imagens que eu tô pegando aqui o canal essa tá muito linda Ô Juliano, você tá, dá conta de montar num bicho desse, ou não? É <risos> Nem pra montar, é né, Juliano? Não. Olha só. Tá de boa. Cê, se você foi. Olha ah, lá o cachorrinho, ó. O cachorro deve, deve vigiar, né? Olha tá. Olha que legal, rapaz. Estamos no meio, praticamente no meio da cidade. E ver uma coisa dessa é muito legal. Olha a outra aqui, pertinha. Aqui comigo aqui tá o meu amigo Juliano, Juliano César. Também tem canal no YouTube. É, é aqui, ó. É Juliano César, Diogo Dini César. É lá o meu canal. Dá uma passada lá, se Isso. inscreve e deixa o Beleza. Tem então. vários vídeos aqui em Paraíso, novos, de novo E de desenho também. Se quiser passar lá. Beleza. Olha 10 só. 10 mil inscritos no meu canal. 10 mil, não. Dá uma né? ajudada lá. Tá difícil. Não, tá nada. Logo, logo tá, é. tá resolvendo tudo aqui. Ó. Olha lá, ó, ó, ó o peãozinho aqui, ó. É, eu acho legal, né? O rapazinho dessa dessa idade já já já, tra, já trabalha com isso. É isso aí. Parabéns aí, garoto. Teu pai deve ser orgulhoso de você. Hein? Muito bom mesmo. Olha aí, ó. Canal do É, esse aí. Acho que não conhece internet direito, não? Conhece? Aí é bom, hein? Hum, com cavalo. Aí que você tá de parabéns mesmo, cara. Que aqui, internet não é uma grande coisa, não. É, irmão, você que toma conta aí das vacas? Mas vocês tem o que? Alguma fazenda? Alguma coisa por aqui? Ah, mas tão, mas tão pequenininho assim você já dá conta de olhar? Sabe pra, como olhar os bichinhos já? Hã? Olha aqui pra mim <risos> Foi criado no meio então pelo jeito né? Hã? Olha aí que coisa linda, rapaz. Ó. Eu gosto demais de criação assim, cara. Olha essa aqui, Juliana. Né? Muito bem, gente. Olha aqui, ó.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 eu vim descansar aqui no lugar certo, né? Olha as imagens que eu tô pegando aqui pro canal. Essa tá muito linda. Ô, Juliano, você, tá, você dá conta de montar num bicho desse ou não? <risos> Nem pra montar é, né, Juliano? Olha só. Se você foi Olha lá, o cachorrinho, ó. O cachorro deve, deve vigiar, né? Olha aqui. Tá. Olha que legal! Bem. Estamos no meio, praticamente no meio da cidade e ver uma coisa dessa é muito legal. Olha a outra aqui pertinha. Aqui comigo aqui está o meu amigo Juliano, Juliano César, também tem canal no YouTube é, é aqui ó. É Juliano César, Diogo Diniz, é lá o meu canal. Dá uma passada lá. Se Isso. E deixa o Beleza. Tem vários vídeos aqui em Paraíso de e de, de desenho também, se quiser passar lá. Beleza. Uma Olha 10 só. 10 mil inscritos no meu canal. 10 mil? Não, né? mas o lá, tá difícil. Não, tá nada. Logo, logo tá. É. Tá resolvendo tudo aqui, ó. É Olha lá, é. ó, ó, ó, o peãozinho aqui, ó. Uhum. É, eu acho legal, né? Rapazinho dessa, dessa idade já, já. Já, tra, já trabalha com isso, ó. É isso aí. Parabéns aí, garoto. Teu pai deve ser orgulhoso de você, hein? É. Muito bom mesmo. Olha aí, ó. Canal É, esse aí acho que não conhece internet direito, não conhece? Aí é bom, hein? Aí que você tá de parabéns mesmo, cara, que aqui internet não é uma grande coisa não.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 Tá, que Deus te abençoe grandemente, obrigado aí pela autorização pra gente filmar você aí e colocar lá no canal, tá bom? Tá, quer mandar um abração aí pros amigos aí, você vai aparecer na internet. Tá certo então, forte abraço, Deus te abençoe grandemente. Muito bem gente, olha aqui ó, saudade do sertão, estamos aqui em São Sebastião do Paraíso.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 canal, essa tá muito linda, ô Juliano, você, tá, você dá conta de montar um bicho desse ou não? É <risos> Nem pra montar é né Juliano? Olha só, se, se você foi, olha ah, lá o cachorrinho, ó. o cachorro deve, deve vigiar né, olha, tá. olha que legal rapaz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 Beleza. Uma, Olha 10 só. 10 mil inscritos no meu canal. 10 mil? Não né? mais nada lá. Tá difícil. Não, tá nada. Logo logo tá. É. Tá resolvendo tudo aqui. Ó. É Olha ó, ó, ó, o peãozinho aqui ó. <risos> é, eu acho legal né, rapazinho dessa dessa idade já já já, tra, já trabalha com isso ó. É isso aí. Ó. Parabéns aí garoto. Teu pai deve ser orgulhoso de você. Hein? É. Muito bom mesmo. Olha aí ó. Já vai pro canal do...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 E aí irmão, você que toma conta aí das vacas? Mas vocês têm o que? Alguma fazenda, alguma coisa por aqui? Ah, mas, tão, mas tão pequenininha assim você já dá conta de olhar, sabe pra, como olhar os bichinhos já? Hã? Olha aqui pra mim. <risos> Foi criado no meio então pelo jeito, né? Hã? Nasci no meio. Olha aí que coisa linda, rapaz. Olha. Eu gosto demais de criação assim, cara. Olha essa aqui, Juliana, né?